Segundo Petit Larousse, de um dicionário francês, grif é a impressão que reproduz uma assinatura destinada a autenticar alguém e a evitar a falsificação. Nome, sigla própria de um criador, um fabricante. Gravar, ou seja, marcar a sua identidade. Hoje a gente vai falar sobre grife. Bora descomplicar? A partir de 1860. Ah não, gente, peraí. Cadê o negocinho do sininho? Para você não esquecer, ativa o sininho. Ativa o sininho. Já se inscreveu? Tem muita gente perguntando, o que, que eu posso fazer por você? Compartilha. Você gosta dos meus vídeos? Compartilha. Olha o sininho aí. A partir de 1860, Worth e Boberg resolvem prender uma fita de seda com o nome deles, acho que era bordado em dourado, por dentro dos corsages. O que, que é corsage? A parte, como se fosse o forro da parte de cima do vestido. Pã. Beleza, Marcos? Com isso, eles estão grifando, marcando o nome da criação deles. Isso não era comum. O Worth vai tirar essa ideia das práticas comerciais inglesas de chapéus e sapatos, que foram os primeiros a ter... Essas grifes, ok? Gente, hoje em dia, grife, marca, é algo muito próximo, muito similar. Mas quando tudo começou, isso seria grifar. Marcar a autenticidade de quem fez aquele produto. Bom, depois que o Worth se torna o costureiro da Imperatriz Eugenie, ele faz constar, também o endereço 7 rue de la paix nessa etiqueta. Porque essa fita grifada worth, nada mais, nada menos do que é uma etiqueta. Concorda? Podia ser que naquela época não se chamasse, não se chamasse assim. Mas hoje é como a gente chama. Daí que começa a nascer a ideia de exclusividade de onde a gente vai tirar o nome, esse é um produto grifado, ou seja, esse é um produto que eu vejo a procedência, eu vejo a origem, de onde vem. A partir de 1871, já em voo solo, Worth vai usar duas etiquetas distintas, uma em letras impressas Worth e outra como uma assinatura. Uma vai ser destinada aos produtos que ele vai vender no ateliê e coisa e tal. E a outra, aqueles produtos sob encomenda peça única. Que aí, o que que tá nascendo nesse momento? A alta costura. As criações do worth que ele vai oferecer às pessoas vai ser uma coisa. Aquelas que ele vai criar especialmente para uma cliente, sob medida e tudo, vai ser outra coisa. Claro. Beleza. A partir desse momento, a gente já começa a ter uma, um, muita cópia. E aí a grife, essa etiqueta, vai justamente assegurar que o produto seja o original. E para assegurar mais ainda, em 1884, temos a Chambre Syndicale, um sindicato que vai ajudar a luta contra a falsificação. É muito importante isso, porque quando a gente fala um produto grifado, significa, vai, a partir daí vai significar um produto original. E é nesse momento que eles colocam em prática o marketing para ir além dessa etiqueta. A etiqueta já começa a, a divulgar o nome. Agora o nome sai dessa fita assinada e vai para outros objetos. Como para a caixa, para o papel, para o, o bloco de notas e de pedidos. Aí a gente começa a ter um marketing da marca. Mas sobre marca a gente vai falar em outro vídeo. E eu conto com seu comentário, porque eu quero saber. Para você, uma roupa de grife tem importância? Qual é a sua marca favorita? Aquela que você gosta de ver na revista, gosta de assistir os desfiles? Qual é a marca que você adora? Eu vou ficando por aqui, aguardo o seu comentário. Um beijo, até a próxima. Ah, eu esqueci. Olha que legal. Em 1972, muito caminho percorrido, olha que interessante. A revista Elle vai publicar sua análise da palavra grife E diz, la griffe, palavra simples colada sobre um produto, é sem dúvida. Junto com a assinatura de um pintor consagrado, uma das palavras mais poderosas economicamente e simbolicamente entre aquelas que estão em uso hoje em dia. E pensar que começou lá atrás com Worth e até hoje a gente está discutindo, né gente? O que é grife? Beijo! <música> Well <music>